Olá, eu sou a Cláudia Meyer, arquiteta, e dando início à proposta do canal Desafios e Soluções, vamos começar com uma editoria falando um pouco sobre o arquiteto Vila Nova Artigas. João Batista Vila Nova Artigas, nasceu em Curitiba, em 1915. Ele estudou Engenharia, se formou pela Politécnica em 1937. E, em 1948, participou da fundação da FAU-USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, tão conhecida por todos nós. Uh, foi convidado a fazer o um projeto para a Rodoviária de Londrina, que todos conhecem, que, na, época, na década de 50, e esse projeto ele foi desenvolvido é, com muita influência das obras do Niemeyer. Uh, Vila Nova Artigas viveu um tempo no Rio de Janeiro, e conhecia de perto, né, convivia com muitos nomes uh, famosos da arquitetura, mas a formação dele, como eu já disse, é engenheiro civil, e ele, com alma de artista, gostava muito de é, projetar, né, de, de desenvolver projetos arquitetônicos, e acabou é, recebendo o título de arquiteto. Ele recebeu dois prêmios, dois grandes prêmios de arquitetura, em 1972 e em 1985. E Londrina tem o privilégio de ter grandes obras projetadas por ele, e muitas delas ainda é, existentes e, de certa forma, é, preservadas, outras nem tanto mas é uma contribuição muito interessante, porque uma arquitetura vanguardista, com traços muito particulares, é, de uma sensibilidade, de, uma, de um valor artístico muito grande. Tendo recebido o convite para desenvolver o projeto da Nova Rodoviária de Londrina, num local tão é, bacana, numa, num, dentro do, do centro da cidade, um terreno com uma visibilidade muito boa, com é, acessos já importantes, sendo que uh, fica em frente à antiga estação ferroviária, hoje Museu Histórico de Londrina. Em 2009, o prédio da antiga rodoviária foi tombado, pelo patrimônio histórico devido à sua importância e o seu valor estético e histórico na cidade. Em 2019, foi concluída a primeira fase de restauração e, hoje, o imóvel abriga o Museu de Arte Contemporânea de Londrina. Ele é aberto à visitação e todos que conhecem a cidade, ou frequentam o comércio local no centro, é, têm a oportunidade de conviver com essa obra de arte. A, falando nisso, em ser uma obra de arte, é, a, a cobertura da, do espaço que abriga, abrigava né, antigamente os ônibus, as paradas de ônibus, ela nasceu de uma brincadeira com papel. Mexendo numa folha de papel, é, o Vila Nova percebeu que ele poderia usar aquela forma em arcos é, para setorizar cada plataforma de ônibus. E isso trouxe uma leveza para o prédio, com linhas puras, com formas geométricas arrojadas, e deu uma leveza, né, assim, deixou um, um infinito, porque a gente imagina que aquelas ondas vão continuar. A gente, quando olha para aquele local, a gente não vê limites. Ela fica uma obra para ser mesmo é, visitada, apreciada, e espero que continue aí por muito tempo, né, mantida para que a memória da cidade também seja é, mantida. Nós, eu, utilizei bastante uh, quando vim para Londrina estudar, a rodoviária ainda estava em plena atividade, era ali que era o nosso ponto de encontro, nos domingos à tarde, no domingo à noite, quando a gente voltava das cidades, os colegas se encontravam ali. E eu tenho ótimas memórias deste local, e por isso quis compartilhar com vocês. E como o nome do canal Desafios e Soluções, a conexão entre arquitetura e engenharia, é, achei bem interessante porque, nessa obra, a gente tem um profissional que é o engenheiro e é o arquiteto, porque a formação dele inicial foi de engenharia. Nós, profissionais de arquitetura e de engenharia civil, precisamos sempre estar atentos com, ah, aos imóveis, às obras existentes, porque elas sempre vão trazer para gente alguma informação é, Para um projeto em desenvolvimento, um projeto que a gente possa vir a fazer, é sempre bom uh, poder uh, olhar de perto, né? e a gente tem em Londrina grandes exemplos de arquitetura, do auge da cidade, do desenvolvimento que a cidade continua desenvolvendo hoje com muito mais tecnologia e mais rapidez mas os exemplos que a gente tem aí da, da década de 50, de 60, que foi um, um fervilhão, né? foi um, um momento de muitas uh, descobertas, de muitas uh, inspirações para grandes nomes da arquitetura, da engenharia, que a gente vai trazer nos próximos programas, e para isso, para que a gente continue aí mostrando um pouquinho, falando um pouco da história da arquitetura e da engenharia civil, é, curta nosso canal, continue nos acompanhando, siga nossas redes sociais e você vai ter sempre um novo, uma nova editoria prontinha para te contar uma história, te mostrar um trabalho em andamento. A gente não vai é, ficar preso somente a obras concluídas, mas vai estar tá sempre pesquisando e trazendo para vocês novidades.